Ia reclamar, mas me vi aqui, me achei tão linda que até perdi o foco. Madame <risos> Foreign. <risos> <risos> <risos> <risos> Bom dia, estranhas. Tudo pau Madame desgraça. E sou a cigana do mal preferida. Hoje o vídeo... Deixa eu molhar o bico. O vídeo é esotérico. Esotérmico. Exótico. Exo qualquer outra coisa que vier na tua cabeça. Achei interessante falar de si. Já que é uma coisa tão, tão polêmica, eu vim ler o horóscopo de vocês hoje. Tô aqui com a minha bola de cristal tecnológica. Fiz uma busca aqui e é a nossa Miller. Porém, qual que é a graça de falar o horóscopo? Eu quero mais achuchar, né, gente? Eu quero poder defeito. Então, hoje, a gente vai ler o horóscopo maldito de cada cinco. Eu vou colocar aqui pra vocês o link que eu tô acessando aqui, que é um site que chama Benzen. Porém, ele não é recente, ele é antigo e o autor é desconhecido. Só que o rolê é tão pesado que todo mundo já postou, já fez matéria e tal. Vou fazer também, né? Então, vamos nessa. E aí, tá interessado em saber o pior do seu ciclo? Vamos nessa. 5%? Ares Ares hum, é metido a honesto, sincero e se acha um líder natural. O problema é que você faz tudo do contrário e não consegue influenciar ninguém no final das contas. Você gosta de chegar a um determinado lugar e botar para quebrar. Isso faz você um ignorante completo. Na verdade, você arruma confusão em todo lugar que passa, simplesmente porque você quer que as coisas sejam todas feitas da sua forma, nem que seja na base da porrada. Bicha, a real mesmo é que você quer ter poder. É isso. Essa é a real. E no final das contas, a sorte dos outros signos é que você não tem capacidade pra chegar nesse poder. Falta inteligência e sobra arrogância. Beijo. Me liga. Touro. O melhor signo do zodíaco. A bicha de touro... Essa que vos fala, inclusive, ela é materialista e ela trabalha igual um condenado. As pessoas, elas pensam que você é pão duro, que você é mão de vaca, que você é cabeça dura. E elas estão corretas. Você, velho, só faz burrada na vida. <risos> E fica fazendo, fazendo, fazendo E no final você fica se perguntando Por que eu trabalho tanto e só me ferro? A resposta é bem simples A senhora tem é teimosa, cabeça dura e não ouve o que Todo mundo que gosta de você Te fala, porra! Na real, não vai mudar Você vai continuar assim Gêmeos Geminiano é falso pra caralho, é duas caras, é foqueiro, é mentiroso, é um grande cara de pau, entendeu? Você não é confiável, inclusive, bicha, a gente conhece mesmo e sabe que você é um monstro, né, no final das contas. <risos> não sou eu que tô falando, dá é o site, Tá? No trabalho, você faz amizade com todo mundo. Parece que a senhora é a pessoa mais fofa no mundo. Mas no final é só pra contar pro chefe. Todos os B.O. que você conhece de todo mundo, né? Você, gata! É uma puta de uma safada descarada que adora ver as pessoas se dando mal e ainda fica rindo no cantinho, escondidinha. A gente sabe disso, tá? Se não engana ninguém. Além disso, todo mundo te considera um canalha mal resolvido. Geminianos costumam ter um sucesso em chifrar. E caí a dica: câncer. Hum, hum, hum, hum. Câncer é um chorão desgraçado Que apela emocionalmente Pra todo mundo que ela, que ela quer E obriga todo mundo a Ficar aguentando você reclamar da sua vida Você vive chorando Fazendo uma propaganda Do drama da vida Mas no final mesmo você só quer que o povo fique com dó de você E fica lambendo seu saco Vamos falar a real aqui A real é que você também é um puta canalha Com um cara de sangue, entendeu? Você fica fazendo todo um tipo com todas as amigas, todo mundo fica com dó de você, entendeu? Se compadece, porque ela é dramática, canceriana, né? Mas no final, o que a senhora quer mesmo? É só ficar bem na fita com todo mundo, entendeu? Os outros signos nunca desconfiam de você, inclusive todo mundo gosta de você. Esse é o pior problema. Para com isso, bicha. Seja legal com os outros. As pessoas vão gostar de você também. Leão. Você, de leão, você se acha o máximo, e isso é muito natural, porque é isso que você acha. Todo mundo te acha um otário no final das contas, porque todo mundo vê que você tá se passando. <risos> Sua prepotência é insuportável, e como isso é o valor maior que você busca, você não percebe que todo mundo acaba percebendo que você é incompetente, porque você só quer... Ouviu o aplauso, Você não tá nem um pouco interessado se esses aplausos têm fundamento ou não, fica a dica. Você quer chamar a atenção de todo mundo e, devido a sua falta de inteligência nem sempre você consegue. É por isso que você fica meio agressivinha de vez em quando. Ah, agressivinha. A real mesmo é que você gosta de pôr todo mundo pra trabalhar pra você e você fica com a barriga pra cima reclamando da vida. Tá? Virgem! Hum, hum, hum, hum, hum. Você é um lazarento, você é perfeccionista, você é observador, você é detalhista, você enche o saco de todo mundo. Isso, essa mania sua de perfecção, de, de, de coisas perfeitas, faz você a pessoa mais burocrática do mundo, meu amor. melhor emprego pra você é trabalhar ali na, na votação, ser mesário, sabe? Você critica todo mundo, você é bitolado e isso faz com que a criatividade não chegue nem aí perto, entendeu? Só metodologia e método. Você critica os outros, mete pau, mas não enxerga o próprio rabo. A senhora é insuportável e precisa de três vias autenticadas para saber disso. Ah, Libra. Você, minha amiguinha de Libra, você é equilibrada, você é idealista, você é justa, você é diplomática. Mas na real mesmo, a gente sabe que a senhora só quer ficar bem na fita. E faz o que for possível para todo mundo te adorar sem arranjar briga com ninguém. A famosa diplomacia do bem-estar próprio, a senhora fala de coisas intelectuais, como literatura, arte, política e tal, mas tudo bem superficial, porque no final a senhora não quer arranjar partido de nada e não quer se queimar com ninguém, então fica fazendo essa linha assim, ó, no murinho, né, no murinho, com menos problema possível. Mas todo mundo tá vendo, viu? Escorpião. O escorpião vou ter que ler, gente, porque ficou pesado. Você é o pior de todos. Você é desconfiado, vingativo, possessivo, rancoroso, vagabundo, frio, cruel, antiético, sem caráter, traidor, orgulhoso, pessimista, egoísta, materialista, falso, malicioso, mentiroso, invejoso, cínico, ignorante, fofoqueiro e traiçoeiro. <risos> Eu não sei nem como continuar a partir daqui com a senhora, bicha. Não sou eu que tô dizendo. É o texto. Acho melhor. Ficou pesado. Acho melhor a gente passar pro próximo. Sagitariano. Você. É um otimista que tem a forte tendência em confiar na sorte. Isso é bom pra você, já que você é imprudente, irresponsável, limitado e não possui talento nenhum. Então, né, vamos apostar em alguma coisa. Você não tem competência, sempre arruma uma forma de se desculpar pelas burradas que faz na vida. E além de tudo, sempre põe a culpa nos outros. Mas na verdade, você que é incompetente mesmo, meu amor. E você é teimoso, ambicioso e metidinho. Um idiota fracassado. Morri! Seu conceito de ética e moral é limitado. Você é puxa-saco galinha e gosta mesmo de sacanagem. Quando segue alguma coisa na vida, é sempre de forma obscura. bom né? Capricórnio você é metido a sério conservador e politicamente correto na verdade você é materialista falso ambicioso e safado você tem tendência a ser embustido em tudo você é frio não tem emoções e frequentemente dorme enquanto está transando você gosta de manter as aparências ser Amigo de todo mundo, de chegar ali no miolinho, pra depois no final dar uma rasteira e dormir tranquilinho, né? Sem peso na consciência, né? Mas o que importa? A grana tá entrando, é isso que vale, né? A gente sabe que você pensa assim, fica sossegada. Aquário. Ai ah, eu cansei do mantra. Você provavelmente não é deste planeta. Tem uma mente inventiva e dirigida para o progresso. Você mente e comete os mesmos erros repetidamente porque é um imbecil e teimoso. Você adora ser do contra só pelo fato de ser, sem fundamento. Pensa que tem opinião formada sobre tudo. Na verdade, você é egoísta e gosta mesmo de aparecer, entendeu? Você quer ser o diferentão sempre, entendeu? Não importa, pode ter uma multidão. Você quer ser o diferentão. E todo mundo percebe essa forçação de barra. Todo mundo vê que não é natural, entendeu? Que nós acabamos de idiota. Continua assim, linda. Ou não. Peixes, você acha que todo mundo é cabeça de baile, né, mas na real quem é, é você, e todo mundo se liga. Você se acha a pessoa mais inteligente do mundo e acha que todo mundo precisa dos seus conselhos que na verdade é um bando de conselho inútil que não serve pra ninguém a não ser fazer um barulhinho ali e preencher um silêncio constrangedor ali que, né? você é a Apenas é uma pessoa completamente sem organização nenhuma, sem controle de nada E não sabe nem que planeta você vive E quando alguém te questiona, amor, a senhora vai lá e se apoia no misticismo Apoia no signo, já que a senhora não tem inteligência mesmo, né? Vamos mexer com o culto né? Ó, oh, sempre lembrando, não sou eu que tô falando, tá? Ah, não, para, chega disso, sou eu que tô falando, a voz é minha, né? Vocês estão ouvindo minha voz? Sou eu que tô falando. Tô lendo aqui, mas tô achando legal. Gostaram, gente? É isso! Vim trazer boas novas com você. Meu amor, quanto mais defeito você reconhece seu seu, mais evoluidinha você vai ser. Alguma lição útil no final das contas, né? Depois dessa carga leve de energia, ficamos por aqui hoje. Como todo vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Se você já é inscrito, vê as notificações estão lá, clicado. Não esquece de dar o like, nosso famoso um pouquinho do like aí das ursas. Também, que já é um clássico Não esquece de dar uma olhadinha nas nossas redes sociais do canal o canal As Cursa Tanto no Facebook, quanto no Instagram E é isso, meus amores É isso que tem pra hoje Espero que tenham se divertido Espero que não tenham se magoado comigo Se se magoaram, legal Escreve aqui embaixo pra eu saber Porque, né, talvez eu goste <risos> E é isso nos vemos no próximo domingo. Beijo, beijo, beijo. Tchau!